A beleza da natureza ela é incrível, ela nos proporciona o um olhar na nossa alma e nos mostra o quanto devemos ser belos, o quanto a nossa alma é bela, simplesmente no olhar quântico, o um olhar de alegria. O olhar de amorosidade. Olha só que encanto que é a natureza. É de você ficar sentado embaixo de uma árvore dessa. Ficar sentindo essa luz, esse empoderamento, essa energia que toca a alma da gente. É muito bonito, realmente muito agradável. É a presença do Criador, a presença da fonte, nos mostrando que a vida pode ser isso. Linda, alegre, amada, gratidão.